Essa é a receita de que, mãe? Receita de goiaba. Como é que faz a goiaba? É a goiaba, corta a goiaba, é. aí vai, bate no liquidificador, coa, e aí põe na panela com açúcar e vai mexendo, vai mexendo, vai mexendo até ele engrossar. Fica uma geleinha, ó. Geleia de goiaba. Geleia de goiaba. Comer com... É queijo Pode comer com bolacha é, de sal. Hum. Põe aqui a bolacha na minha mão, Tá Vamos quente. Ver. Tá muito quente? Tá muito quente, não. Uma bolachinha de sal ou queijo. Hum. E depois que tá vai cortar apontar... Tá pouco quente. Tá quente? <risos> hum, que delícia. Igual goiabada mesmo. É. Bate no liquidificador, cola... Então, como é que é? Pega a goiaba, bate no é. liquidificador... Bate no liquidificador... Hum... Corre ela... Tem, ela tem que ficar bem mais grossinha, né? A polpa bem grossinha. Uhum, como se fosse uhum. um suco bem grosso. Sim, uhum. aí leva no fogo, põe, no... Uhum. põe açúcar e vai mexendo, mexendo até ela engrossar, ó. Uhum. Pode, pode congelar ela, põe na geladeira. Congelar não, põe na geladeira, né? É. vai geladeira. dar mais uma encorpada, né? É. é. É, isso aí. Ela vai ficar mais endurecidinha um pouquinho. Uhum. Mas pra passar ela na, na bolacha de, de sal ou no queijo. Uhum. O queijo vai ficar bom. Uhum. É, então, essa é a receita aqui. caseira aqui, da mãe, Avó Maria, é. né? É. Tá tchau aqui, ó. É. tchau aqui, mãe. Tchau. A receita caseira da Avó Maria, da roça. Isso. Tchau. Tchau. <risos>